a gente vai falar sobre o quê? <coughs> bora lá, bora lá. Calma aí. Só um, só um. Pronto, bora lá. Então É bem bugado e bem tosco. o YouTube é bem zúzaro, então, né? A moto passou bem na beleza né? Então o YouTube é bem bugado, né? Então queria falar sobre ele, o YouTube. Eu não, eu não, eu não. Brigadera, não, me bane YouTube. Yes. Eu postei um vídeo de tutorial como baixar o Windows 11. YouTube deu restrição de idade. Ah, Coloca aquele emoji de palminha nos comentários, tá? Obrigado. Esse outro vídeo que eu fiz, que também era sobre um tutorial, era assim, tutoriais do YouTube, o nome do vídeo. Aí eu fiz assim, ah, aí já pensou, vai ter um tutorial assim, isso eu tá apertando o que aconteceu no vídeo. Aí eu fiz assim no Globo, fiz assim no Brasil, aí, quando eu fiz assim, explodiu o YouTube, Bani o vídeo falando que eu restringi as... Não, restringi não. Ele falando que eu quebrei as diretrizes. Aí eu vou que falou que era a machucação de criança. Uma coisa assim. Machucação não existe. Aí não, foi... Morreu o vídeo, né? Aí teve dois vídeos que pegou copyright da empresa do... Five Minutes Craft. Obrigado, Five Minutes Craft. Derrubou dois vídeos meus e o terceiro eu consegui arrumar Coloca assim, obrigado, pai Só isso, é isso, outra coisa que aconteceu Eu fiz um vídeo mostrando o meu bug e caiu Acho que vocês já viram esse vídeo, Eu fiz ver vídeo à noite e o YouTube bugou Deu um erro, 2 lá, 80 0 sei lá das contas E o YouTube só não funcionou <risos> Eu fiz o um vídeo no meio é aquele negócio que apareceu assim, vídeo detectado, nem era, de verdade, eu coloquei aquilo na edição, meu. Meu Deus do céu. Esse YouTube. Quando eu falar a palavra YouTube, eu vou colocar aquele efeito ondas. Eu acho que é assim o nome do efeito, né? Não, acho que não. É, acho que é o efeito ondas, meu. Que faz.. Fica mais.. Fica todo ondulado do lado e havia. O dia ah, eu não tô sem ideia nenhuma pra vídeo, né? Então, comenta aí uma ideia de vídeo, por favor, tá? Pra eu começar a postar mais vídeos, né? E o YouTube não cortar meu alcance. Sem ideia, porque minha cabeça só tem... Cabe... <risos> minha cabeça só tem cabelo... <risos> é, deixa o like aí, por favor, tá? E comenta aí se você também acha que o YouTube é uma boa. Eu vou fazer alguma coisa bem legal. Eu vou terminar o vídeo. Brincadeira. Ainda então, não. Calma aí. Comentei alguma coisa que você quer ver aqui no meu canal, tá? Comentei. Por favor. Tchau, galera. Não. Dá like. logo do like. Mouse do like. Controle do like. Então, dá o like aí, tá? Galera, bora expor. Bora cancelar o, o YouTube. Bora, bora, bora. Brincadeira. Não cancela em YouTube. É errado. Quer dizer, não é pra...